O que que funcionava antes aqui nessa casa? É, uma é. escola. Uma escola? É. E antes da escola? Antes da escola, primeiro era um armazém. O armazém que tinha aqui primeiro. Armazém de quê? Do país do, do Vendia comida antigamente, comida sacada ainda, que com aquela cambuca, com a cuia, arroz, açúcar, a carne seca, a querosene ainda, Eu vendia tudo aqui. É. Aí depois veio o turismo, aí foi mudando a história de Burro, né? Foi tirando a, a, o segmento do povo, das origens dos nossos pais, nossos avôs. Sabe? Inclusive eu nasci ali naquela casa do Gio Morei muito ali e continuo vivendo aqui. Estou com 71 anos e conheci muito bem gente nessa janela que está aqui. É... Qual é o teu nome? Elcio Moura Custódio. Elcio, posso usar a tua entrevista na internet? Pode sim. A gente aqui é um dos fundadores de Búzios. Ainda continua pescando, continua fazendo minha atividade, é a coisa que eu mais gosto é estar pescando esse mar maravilhoso que Deus deixou. O senhor está sempre aqui? Sempre aqui. Daqui só para o nosso cemitério que nós temos ali, que chama cemitério Nacional Nossa de Santana. É, então a gente está sempre aqui. Porque Búzio no momento deve estar sendo um paraíso, sabe? Basta só o, os perfeitos cuidar da cidade. E isso aqui não era antes a casa onde os escravos vinham de Campos Novos? É, aí já, essa essa assim, dos escravos. Isso eu já perguntei para o meu pai, que morreu com 80, 90 anos. Ele falou pra mim que aquele navio que tinha afundado fosse muito escravo para cá. Eu não alcancei essa época dos escravos, porque quem tem um ano. Mas meu pai quando falou que ele veio e depois eles se esconderam lá nos matos, eles fugiram sim. E aqui, aqui era o um, um armazém a qual eles tinham a situação com estavam os escravos trabalhando na roça, aqui. Levavam lá para Campos Novos? A Campos Novos, que se chama, se chama o dono de primeiro que teve bus, o primeiro homem que teve burro do estrangeiro, se chama, não é, não é Luizinho Onordo, é o velho Onordo, pai de Luizinho Onordo. E o Luizinho Onordo nós conhecemos, o velho Onordo nós não conhecemos, que foi da época do meu pai. Ele vinha da fazendinha, no cavalo, para vir aqui, porque antigamente aqui só tinha plantação de banana, e aí empanhava as banana para levar para Macaé, que lá tinha uma fábrica de, de banana lá em Macaé, que é onde os vinham para trabalhar, e por antigamente, todo o terreno que você andava, você encontrava banana, plantação de banana, então daí veio o turismo, no mesmo momento que trouxe algumas coisas, mas trouxe também alguns problemas para a todas as coisas boas, sabe? Né, que é? Mas também algumas coisas também. Uh, o progresso vai aumentando. E se não andar junto com o progresso, não é verdade? Se não andar junto com o progresso, você fica para trás.